Olá pessoal, bem-vindos à unidade 3 do módulo 3, que vai abordar o poder executivo. Bom, o poder executivo, como o nome descreve, é direcionado à execução e é responsável justamente o quê? Por realizar as suas práticas e transformar em atos as leis promulgadas pelo legislativo. E ele então é representado pelo prefeito e seu vice, pelos governadores e seu vice, pelo presidente e seu vice. Então, eles são os responsáveis justamente por administrar e governar para o bem-estar da população. Como eu coloquei para vocês, a função do Poder Executivo é administrar e implementar políticas públicas das mais diversas áreas de atuação do Estado, de acordo com as leis elaboradas pelo Poder Legislativo. O Poder Executivo compreende o governo, que é a sua cabeça, e a administração, que é o seu tronco e membros. Então, desse modo, a gente pode colocar para vocês que o Poder Executivo, ele é justamente é, representado pelo Presidente da República, pelos seus ministros de Estado também, né? então, esses ministros de Estado estão ali junto dentro do Poder Executivo, os governadores e secretários estaduais os prefeitos e secretários municipais, e que são os responsáveis justamente por traçar, traçar ações que utilizem corretamente o dinheiro público, de modo, então, que atenda às necessidades da população e garanta com que os direitos fundamentais sejam respeitados. E entre os principais desafios estão justamente o quê? A diminuição da desigualdade social. Então, a sua função é cuidar da administração pública, Seguindo os limites estabelecidos pela lei brasileira. E são baseados nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, desse modo né, promulga-se leis e direciona recursos para os estados, para os municípios e toda a estrutura econômica pública do país. Aqui também é importante é, colocar que o presidente da república, né, diferentemente do que acontece é, dentro do parlamentarismo, né, então a gente está dentro do presidencialismo, ele acumula as funções de chefe de estado e de chefe de governo. Então, dentro do parlamentarismo, o presidente ele apenas representa externamente o país, né? então a gente tem alguns países que são assim, como Portugal, né? como é, a Inglaterra. No nosso caso, não. Quem é o presidente da república ou a presidente da república vai acumular a função de chefe de Estado, que é a representação externa e interna do Estado, e o chefe de governo também é uma outra função que vai ser do presidente da república, que está relacionada à liderança política e administrativa dos órgãos do Estado. Então, o poder executivo ele vai compreender o governo, que, como eu disse, é a sua cabeça, e a administração, que é o seu tronco e membros. O governo, então, como eu coloquei aqui para vocês, é o órgão, o conjunto de órgãos, a que pertence à representação do todo e a tomada das decisões fundamentais, que é a sua competência, né? E a administração vai ser o conjunto de órgãos que propriamente acompanham a execução das leis e decisões em geral, ou que a é preparo. Então, na verdade, aqui o que a gente tem é a execução por si mesma. Então, compreende tanto o serviço civil ou a burocracia, como as forças armadas, que é o braço militarizado. Mas quais são né, as atribuições né, do poder executivo? Então, o poder executivo ele tem uma atribuição típica e, uma, e atribuições atípicas também. Então, como atribuição típica ou também chamada de primária ele é, justamente administra né a coisa pública e como funções atípicas ou secundárias ele vai desenvolver outras atividades como por exemplo vai legislar como é o caso da medida provisória ele vai julgar contencioso administrativo né ou seja os processos administrativos em geral, o processo administrativo tributário, a questão também do chamado processo é, licitatório. Então, essas são funções, né, atribuições atípicas do poder executivo. Um outro ponto também interessante, importante a ser dito, é que os representantes do executivo eles são escolhidos por meio de eleições, assim como o legislativo, que são realizados a cada quatro anos e eles têm direito à reeleição sendo que depois disso deve haver justamente o quê? Uma rotatividade nesse poder, já que a gente vive dentro do chamado Estado Democrático de Direito. Então, é uma questão salutar né, que haja essa alternância de poder. E para que haja essa alternância de poder, então a gente tem as eleições cujas regras vêm determinadas no artigo 77 e parágrafos, da Lei Maior Brasileira, e as condições de elegibilidade estão lá no artigo 14, parágrafo 3º, também da Constituição Federal de 1988. No caso do presidente da República, a eleição dele, do seu vice, vai se realizar simultaneamente né, em todo o país, sempre no primeiro domingo de outubro, né, em primeiro turno, e se houver um segundo turno, então, é, vai ser no último domingo, de outubro e sempre do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente mas quais são as condições de elegibilidade para ser presidente e vice-presidente da república então a primeira de todas é ter a nacionalidade brasileira mas não basta ter apenas a nacionalidade brasileira ela tem que ser brasileiro nato tá o naturalizado, ele pode ser prefeito, o naturalizado, ele pode ser governador, o naturalizado, ele pode ser ministro de estados, com exceção né, de um tipo de ministério, que é o da defesa, mas, para a presidência da república, tem que ser brasileiro nato. Um outro ponto, tem que exercer o pleno exercício dos direitos políticos também. Né? E, tem que fazer o alistamento eleitoral. Também tem que ter um domicílio eleitoral na circunscrição, tem que ter afiliação partidária e tem que se atentar à idade mínima. No caso para a presidência e vice-presidência, 35 anos. Se a gente estiver falando de governador e vice, né? Tanto dos estados da federação como do Distrito Federal, 30 anos é a idade mínima. 21 para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, e também entra aqui a questão do juiz de paz, e 18 anos para aqueles que desejam né, exercer o cargo de vereador. Ainda no que tange a questão do presidente da república, que é aquele que representa né, é, o poder máximo dentro né, do executivo, ele é eleito pelo sufrágio universal né, e também pelo chamado é, voto direto e secreto, optando né, o constituinte por manter o princípio da maioria absoluta, o que vai importar, então, na exclusão do cômpito do total dos votos brancos e nulos. Vale frisar que o Poder Executivo ele abrange os governos federal, né, então representado pelo Presidente da República, como já foi dito, que é o chefe de Estado de Governo, e, como eu disse, o presidente ele vai ser o quê? Autoridade máxima, responsável pela administração do país. Mas também ele é o responsável pela aprovação e pelo veto das leis admitidas pelo poder legislativo. Quanto à questão da reeleição, ela foi inserida dentro do sistema jurídico brasileiro com a emenda constitucional né, número 16 de 1997, que criou, então, a possibilidade de reeleição do chefe do poder executivo para um único período subsequente. E aqui uma diferença entre essa possibilidade de reeleição no Brasil e a reeleição, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Então, vocês devem se lembrar, por exemplo, do Obama. Né? Ele foi eleito, ficou no poder durante o prazo né, é, estabelecido pela norma dos Estados Unidos da América e depois ele foi reeleito uma única vez ele vai poder novamente ser presidente dos Estados Unidos da América? Não. No caso brasileiro, isso já é diferente. Então, a gente pode ter um presidente que pode se reeleger um único período, então, subsequente, e depois ele não pode se reeleger novamente. Então, tem que dar um tempo, um espaço, justamente como eu disse para vocês, por ser uma questão salutar dessa alternância de poder, e aí... Passados, então, quatro anos, ou quem sabe até um período né, mais longo, ele pode novamente se candidatar. Então, esse é um ponto né, que diferencia a nossa realidade da realidade de outros países que adotam, por exemplo, a reeleição. A gente está falando de como né, se chega ao poder, mas também existe a possibilidade de perda do mandado eletivo. Então, vai se dar como? Pela cassação, em virtude de decisão do Senado Federal por crime de responsabilidade ou também né, mediante decisão judicial, pode-se dar essa cassação. Pode também haver essa perda do mandato eletivo pela extinção, ou seja, pela morte, pela renúncia, pela perda também, ou suspensão dos direitos políticos e perda da nacionalidade. Há também uma outra possibilidade, que é a declaração de vacância do cargo, né, que é feita pelo Congresso Nacional, em virtude, por exemplo, do não comparecimento né, do presidente e seu vice para tomar posse é, até o dia 11 de janeiro, que é o que traz o artigo 78, parágrafo único da Constituição Federal de 88. A gente percebe que, em regra, eles fazem isso no dia 1º de janeiro, mas pode ser que aconteça algum tipo de intercorrência, né, inclusive até por questões é, de saúde, e que acabe tendo que sem outra data, mas ainda dentro do mês de janeiro, né? e data essa que não pode ultrapassar ao dia 11. E a outra motivação da perda do mandato eletivo é a ausência do país por mais de 15 dias sem licença do Congresso Nacional, que é o que traz lá o artigo 83 da nossa lei maior. Caso então que o próprio Congresso Nacional ele vai decretar essa perda. Então, diante disso, a gente pode ter uma perda do mandato né, natural, que vai ser a extinção, pode também ser de forma punitiva, através da cassação, ou voluntária, se ele não tomar posse, né, ou ela não tomar posse, ou ausentar-se injustificadamente do país. Há também a possibilidade de substituição presidencial, que se dá, então, em caso de afastamento provisório. Então, há o afastamento provisório e há o afastamento definitivo. No caso do afastamento definitivo, a gente vai estar falando, então, da vacância da presidência da República, situação em que vai existir normas diferenciadas para a sucessão. Então, somente o vice-presidente da República vai suceder o presidente de modo definitivo. E, nesse caso, não vai haver eleição. E nós já tivemos diversas situações aqui dentro do Estado brasileiro. Então, a gente teve né, é, com uh, o presidente Tancredo Neves, né, em quem acabou, então, administrando o país, foi o vice dele, o Sarney. No caso do presidente Colo, quem acabou depois também administrando o país foi o seu vice, o Itamar Franco, e assim por diante. Então, nesse caso, não há eleição, Há também a possibilidade de sucessão pelo presidente da Câmara dos Deputados e, posteriormente, se não houver essa possibilidade, pelo presidente do Senado e, na subsequência, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, mas aqui uma substituição apenas de forma temporária. Então, vai haver, portanto, uma eleição de forma direta, se a vacância ocorrer nos últimos primeiros anos, né? então, ocorreu nos primeiros anos do mandato, e uma eleição indireta pelo Congresso Nacional se ocorreu nos últimos dois anos do período presidencial. No que se refere à responsabilidade do presidente da República, há também os casos de crimes né, de responsabilidade ou o famoso impeachment, no qual o julgamento do presidente né, ou do seu vice será feito pelo Senado Federal. Já se a gente estiver falando dos crimes comuns, o julgamento ele é realizado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. Então, juntamente com o Presidente da República, como eu disse anteriormente, vão atuar os Ministros de estados que são de livre nomeação e também de destituição do Presidente da República, conforme consta lá no artigo 84, inciso 1 da nossa Lei Maior, além dos seus auxiliares. É, também... É, lá do artigo 89 né, até o artigo 91 da Constituição Federal de 1988, há dois órgãos né, de consulta não vinculativos do presidente da República. Então, um desses órgãos é o Conselho da República e o outro é o Conselho de Defesa Nacional, sendo que ambos são presididos pelo presidente da República em que o presidente poderá ou não acatar eh, os seus pronunciamentos, tá? Então, um outro ponto interessante também para vocês né, saberem da existência desses dois órgãos que auxiliam o presidente ou a presidente. No que tange, pessoal, ao executivo estadual, a gente tem o governador, né, ou governadora como líder do executivo estadual e que é o responsável pela administração do seu estado ou do Distrito Federal, devendo então captar e conquistar verbas com o governo federal para o desenvolvimento do estado e bem-estar da população. Aqui a gente vai ter então a figura do governador do estado, né, ou dos estados da federação e seus respectivos secretários estaduais, e a figura do governador do Distrito Federal e seus secretários distritais. Já na esfera municipal, a gente vai encontrar, então, como é, líder desse executivo municipal, o prefeito, que tem como função, então, administrar a cidade na qual ele foi eleito. Então, aqui, visando justamente o quê? Garantir também os recursos né, para o bom funcionamento dos serviços né, públicos. E, no caso, a gente vai ter né, como auxiliares dos prefeitos os seus secretários municipais. Bom, em linhas gerais, eu trouxe aqui para vocês, então, um pouco né, do Poder Executivo, a parte né, mais, assim, basilar importante para vocês saberem um pouquinho mais a respeito desse poder dentro do Estado brasileiro. Tchau, tchau. Fico por aqui. E até a próxima.